Oi, gente, tudo bem com vocês? Porque comigo não. Eu realmente vou parar por um tempo. É uma decisão que eu pensei bastante em fazer ou não. Porque eu sei que o canal não tá nas melhores condições e eu parar de postar é um tiro no pé. Só que eu não tô bem. Ultimamente, o meu canal mudou. Mudei de conteúdo, mudei de nicho, mudei o nome, mudei a foto, mudei tudo. Porque eu entendi que muita coisa que eu fiz ou deixei de fazer no passado... Eu queria passar ali uma borracha e... Mudar. Melhorar, talvez. E de fato, eu considero que eu tava conseguindo e consegui. Tava fazendo vídeos bem legais, bem trabalhados, os roteiros estavam bons. Eu tava gostando realmente. Só que pelo menos nesse último mês... E meio do mês passado, eu percebi que eu comecei a me obrigar de novo. Eu escrevia um roteiro um dia antes e postava um dia depois. Na verdade, menos de 24 horas que eu escrevia, gravava e postava. Inclusive, eu tenho que falar um muito obrigado pro meu editor, porque o cara era muito rápido e conseguia entregar no prazo que eu dava. E bom... Ultimamente, eu tô bem cansado psicologicamente porque, mesmo deixando muita coisa no passado, até hoje muita gente comenta muita coisa ruim, velho. Muita gente... Eu prefiro não falar porque é coisa que eu levanto na cama e é a primeira coisa que eu penso e é o motivo da minha tristeza, mas... Tem muita gente cruel, velho. Além de só me envolver, envolve minha família, envolve o meu irmão, que infelizmente se foi. Enfim, são coisas que me abalaram. E eu acho que é por isso que eu preciso desse tempo. Eu preciso de um tempo pra pensar um pouco, estudar um pouco a plataforma, entender... Entendi não. Entender o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo de certo Reavaliar o meu conteúdo, a forma com que eu gravo Ter um pouco mais de tempo para roteirizar, gravar Diminuir a frequência, aumentar a qualidade Melhorar Essa pausa, se fosse para definir uma palavra, seria melhorar Quero melhorar e me animar em fazer vídeos novamente Melhorar a qualidade do canal pra vocês Melhorar muita coisa que eu acabo só pecando, sabe? Eu, eu tô cansado, velho. Não, não tô mais no pique de me obrigar a fazer as coisas sem eu querer E eu acho que é isso, mano não vai ser coisa que eu vou demorar um ano oh meu Deus, três meses Mas pelo menos uma semana, duas semanas, um mês pra... Conseguir pensar Minha mãe tá me chamando pra almoçar Mas enfim, vem Eu espero que vocês fiquem bem Que eu fique bem porque ultimamente eu tô trabalhando muito, minha cabeça tá sendo extremamente desgastada, mano. No final eu só quero conseguir melhorar e entregar o melhor pra vocês.